Sou o dias da benchmark treinamentos e este é mais um vídeo do canal Vida de Propagandista. O maior, o primeiro, o mais relevante, o mais comentado, o mais compartilhado canal sobre a profissão propagandista do país. Isso não é pouca coisa não, eu vou expor para você neste vídeo aqui um conteúdo exclusivo, você não vai encontrar essa informação em nenhum outro lugar, pode procurar, tá? Eu te desafio, eu vou falar sobre os 10 erros mortais cometidos por propagandistas no campo, muitos deles ali realmente que vão comprometer a carreira desse profissional, não só a empregabilidade dele na empresa atual, como possivelmente a carreira dele no setor, dada a seriedade desses erros, tá? até porque nós temos aí uma particularidade da indústria farmacêutica que é a convivência grande e frequente com os concorrentes, então gestores se falam muito, profissionais da área se falam muito, então uma coisa que acontece em determinado lugar, com determinadas pessoas, acaba se tornando geral facilmente, Isso que a gente sabe né, notícia ruim espalha rápido. Então atenção, abre o seu olho aí que esse conteúdo é extremamente relevante e importante e você não pode ficar de fora dessa, tá? Agora eu quero te perguntar, você já está inscrito? Você já é inscrito neste canal? Cara, você está perdendo, porque se você é inscrito, você foi notificado desse vídeo. Você tem que se inscrever e lembrar aí de clicar no sininho, não custa nada. É só descer aqui, rolar o vídeo enquanto eu estou falando aqui com você, enquanto eu estou te convidando, vai né, aqui embaixo. Já se inscreva aí, acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Vendedor vive de meta, não é verdade? Então tá bom, nós temos uma meta, eu quero, eu quero compartilhar essa meta com você, que até o final deste ano eu não vou conseguir cumprir essa meta sem a sua ajuda, tá? Até o final deste ano, nós queremos estar aí com mais de 10 mil inscritos. Ah, Celso, 10 mil? Só isso? Poxa, não sei se isso é pouco ou é muito. É a nossa meta. Hoje a gente tem cerca de 4.500, mais ou menos, inscritos. A gente sabe que a gente consegue dobrar esse número pela relevância dos conteúdos que a gente entrega, mas a gente precisa da sua ajuda, tá? Então compartilha, deixa sua curtida aí de uma vez já também para nos ajudar, mas também retribuir, de certa forma, a esse nosso esforço de estar aqui trazendo conteúdos gratuitos e relevantes para você. Combinado? Já se inscreveu? Vamos lá, vamos falar desses 10 erros aí então. Olha só, e eu vou usar um colo aqui, então não, não se incomode, tá? Em décimo lugar aí, nós temos pedir, por favor, me ajude ao médico. Por favor, cara, eu te digo, por favor, me ajuda. Não fala isso, não, não, não seja, não tem esse tipo de atuação no campo junto ao médico, pensa bem no que, que, qual que é a mensagem implícita disso que você está fazendo, tá? Se você pede ajuda para o médico, é porque você reconhece que o seu produto é inferior aos concorrentes. E você tem que recorrer a esse recurso, e se você não acredita no que você faz, quem vai acreditar? Então com certeza isso reflete, isso é um sintoma de falta de segurança, de falta de conhecimento, dos principais diferenciais competitivos do seu produto. Do, do mercado em geral, dos seus concorrentes, você conhece pouco, e aí você precisa é, recorrer a esse recurso que não é saudável, o médico não quer esse tipo de relacionamento. Ah, Celso, mas eu construí o seu amigo do médico. Tudo bem, parabéns para você, você construiu esse relacionamento com o seu cliente, isso é importante, mas você está usando isso da forma errada, você não constrói relacionamento para isso, para pedir por favor. Vá lá, entregue valor, seja relevante para ele, mostre os diferenciais. Compreenda quais são os diferenciais Por que, que o seu produto é o melhor No mercado Especificamente para algum tipo de necessidade Clínica Determinados perfis de pacientes Então entenda mais A realidade do médico Mas não faça isso não cara. Isso aí é, demonstra falta de profissionalismo Na sua atuação Pedir por favor, pelo amor de Deus, me ajuda Eu preciso de você, senão eu não vou chegar no meu objetivo Vamos lá tá? Então esse é o décimo lugar aí esquece é isso não, sem essa de pedir por favor, seja competente. Em nono lugar, pedir desculpas por tomar o tempo do médico. Poxa, cara, péssimo, por quê? É, você está assumindo também a mensagem implícita disso que você está falando, perceba a que nível de comunicação o propagandista chega, você quer ser propagandista, né? Então já vai aprendendo essas coisas aí. Capacidade de se comunicar da forma certa, entender o que está implícito naquilo que você está dizendo. Ter sensibilidade para perceber o poder das palavras, a entonação, da, da, da postura corporal, etc. Não é fácil, se fosse fácil todo mundo faria. Pedir desculpas para o médico, por que não? Porque você já está subindo para o médico que você está fazendo ele perder tempo. É, o que você está trazendo para ele não é relevante, não é importante, ele deveria estar fazendo outra coisa mais importante. Poxa, se você não vê valor na sua visita, quem vai ver? Mais uma vez, quem vai ver valor? Então, cara, você não está fazendo o médico perder tempo. Aliás, pode ser que esteja. Então, reveja a sua capacidade de entregar valor, de ser relevante para o seu público-alvo, para o seu cliente, para o médico, para o seu interlocutor. Obviamente que esses conceitos eles transcendem a atuação do propagandista. Você como vendedor de alta performance, você como consultor que sabe entregar valor, o seu tempo nunca é desperdiçado, tá? e o seu tempo não vale mais nem menos do que o seu cliente. Então, se você está precisando recorrer a isso também, reveja isso, não está legal, tá bom? Oitavo lugar, estudar apenas para fazer as provas dos produtos. Cara, se você é propagandista, você sabe a importância dos estudos na realidade desse profissional. Não dá para parar de se atualizar. Todo dia se lança é estudos científicos novos, né? novos produtos com novas propostas terapêuticas. E você precisa se atualizar, ensaios clínicos. Você precisa estar dentro do próprio laboratório, te imune de informações. Você precisa tirar um tempo para ir lá estudar a literatura do produto, rever a monografia do produto, ter um lançamento. Quais são mesmo os grandes diferenciais, os principais tratamentos, os dados levantados nas pesquisas científicas. Então você precisa ter esses estudos à mão e sempre usar, sempre vai além, vai além. Beleza, voltei, meu telefone despertou aí, eu tive que parar. Então assim, vá além, não, não fique só no laboratório, disponibiliza para você de material científico, estudo, já é muita coisa. Mas você pode além, você pode é, é, consultar os periódicos, você pode ler os artigos científicos, inclusive aqueles que são publicados em língua estrangeira, principalmente no inglês. Ah, Celso, mas eu não sei inglês. Ah, cara, vá atrás e aprende isso aí, tá passando a hora né, de vencer esse obstáculo. Mas ainda assim, com o tanto de recurso tecnológico que você tem, você pode simplesmente jogar no Google Tradutor ali, isso não é desculpa não para poder se atualizar. Beleza? Fica a dica aí. Estudar só pra prova de produto, você tá fazendo o mínimo. E quem faz o mínimo, daqui a pouco vai ser descartado. Eu tô sendo realista aqui, tá? Sétimo lugar. Isso aqui, isso aqui vai uma adendo aí, ó. Você que é propagandista, aproveita essa oportunidade. Pra, sabe aquela coisa de se comprometido Vai lá compartilha isso aí no grupo, com o seu amigo, em geral, para não dar na cara que você tá querendo dar essa dica aí, isso você vai entender porque eu tô dizendo isso aí. ó em, set, sétimo, né? em sétimo lugar, dar carteirada nos colegas de trabalho. Isso aí é uma cultura. Eu vou explicar o que, que significa isso, para as pessoas entenderem. Isso é uma cultura. Eu digo que é da velha guarda da indústria farmacêutica. O setor já foi muito fechado. É, usava de algumas formas de, de processo seletivo e tudo mais, hoje ele é muito aberto, hoje existem canais como o canal vindo de propagandista para trazer informações precisas, vencer crenças limitantes e tudo mais, mas ainda existe uma velha guarda que quer enxergar a indústria farmacêutica de um jeito que não existe mais, tá? E vem a famosa carteirada, olha, existe a hierarquia, se você é par de um colega de trabalho, não toque nele, conversa com ele de uma forma amigável e tudo mais de uma forma agradável, tá? é, mas não tente ali exercer uma função de autoridade sobre ele. Ele tem a liderança dele e essa hierarquia precisa ser respeitada. Então o que a gente vê às vezes no setor é que essa turma da velha guarda aí quer, é, é, como se diz, determinar comportamentos. Tá? Ah, isso você pode fazer, isso você não pode. Existe sim um código de ética que deve ser respeitado, mas isso não é agradável. Existem formas e formas de se conversar com os colegas e a gente percebe isso aí, às vezes, é, até de profissionais de outros laboratórios. Né? Então não faça isso, isso é desagradável, é, você não está nesse mercado para isso, seja você, o já experiente ou não, faça relacionamento com seus colegas de trabalho, seus colegas de campo e desenvolva um nível de comunicação respeitoso. Tá? O respeito ele é uma via de mão dupla. Então seja respeitoso, não vem com essa de carteirada, olha, isso você está fazendo isso, está fazendo aquilo, o cara tem o chefe dele, tem o gerente dele, tem o laboratório dele, que tem a cultura dele, isso tudo deve ser respeitado, tá bom? Então vamos evitar esse tipo de prática que não é nada agradável. E vai um adendo aqui ainda sobre isso, que é o seguinte, as situações mudam, tá? Então hora você está numa função, depois você assume outra função, em outro laboratório. E as pessoas elas não esquecem dessas coisas que acontecem, sabe? Então você, às vezes, adotando essa postura impositiva, agressiva com o seu colega de trabalho, isso pode ser lá no futuro, a gente fala, né, o mundo da volta, isso pode ser um problema para você, que você não precisava assumir. Sexto lugar aí, falar do concorrente no consultório médico. Isso não funciona, pessoal. Isso não funciona. Esse tiro é o que mais sai pela culata. Tá? Falar bem ou mal, não perca tempo falando do seu concorrente Porque querendo ou não, se você está dando importância para o seu concorrente É porque ele merece atenção E adivinha o que o seu médico vai fazer? Dá atenção para ele Ora, se está tomando a sua atenção, se você chega a falar, ainda que seja mal né? É, tem alguma coisa ali É, né? que ele tá, aquilo ali está doendo e acaba despertando a atenção do médico Que era para estar voltado, seu tempo é curto dentro do consultório então por que não direcionar esse tempo para falar do seu produto, para lembrar o médico o nome do seu produto, é um desafio enorme já fazer isso, é evidenciar os diferenciais competitivos do seu produto, então, aquilo que você foca expande, então você está dando a chance do médico de lembrar o nome do seu concorrente, é, os diferenciais competitivos do seu concorrente, é estudar, é perguntar mais sobre isso, então não faça isso, não fale bem nem mal do seu produto, muito menos mentira do produto do concorrente, por quê? Isso vai ser descoberto, isso vai, esse tiro vai sair pela culatra. Tem muita gente que não aprendeu isso ainda. Em quinto lugar, desorganização. É um crime, um propagandista desorganizado. É quase uma, uma antítese, né? Quem é propagandista sabe que uma das principais coisas que esse profissional precisa ter, um dos grandes diferenciais, é organização. Precisa de organização para manter o carro limpo, para manter o porta-malas organizado, para manter o roteiro muito bem programado o roteiro de visitação médica, para manter as informações dos médicos atualizadas enfim, as informações dos contatos e várias outras coisas. Então, desorganização e propagandista são duas palavras que não cabem na mesma frase. Tá? Cuidado, cuidado se você está sendo uma pessoa desorganizada, reveja isso logo, organize a sua vida, porque isso pode comprometer, certamente vai comprometer os seus resultados aí, a longo prazo. Quarto lugar, mentir para o seu gestor. Aí é uma daquelas coisas que não deveria nem falar, né? mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Né? Então assim, aconteceu um problema, levanta a mão rápido e fala para o seu gestor. Deixe ele saber do problema através de você. Cometer um problema, as pessoas têm direito de errar. A gente precisa evitar, obviamente, cometer erros básicos, mas aconteceu, seja o portador da notícia. E eu estou falando das mínimas coisas. Ah, atrasou um relatório, não diga que enviou se você não tiver enviado. Sabe, qualquer coisa. Seja completamente transparente com o seu gestor. Se você não construir essa relação de confiança, não precise contar com ele quando você precisar dele. E você. Vai precisar do seu gestor, tenha certeza. Prometer e não cumprir. Isso também é um crime dentro da profissão. Você está vendo aí que a coisa está tá ficando mais séria, né? Está no ranking aqui. Então, olha, é, você visitou um, um PDV, uma farmácia, e você prometeu alguma coisa ali. Você não é obrigado a prometer, tá? Você não é obrigado a dizer que vai fazer, principalmente se aquela coisa não está ao seu alcance. Agora, prometeu, meu amigo, minha amiga, cumpra. Tá? Cumpra, por favor, porque o seu nome vale muito e as pessoas não esquecem disso. Então, com o tempo, você nem as pessoas vão confiar mais nas coisas que você fala. E acabou sua credibilidade e em pouco tempo sua reputação vai por água abaixo, adeus oportunidade de propagandista. Então prometeu pro médico, né? disse pro médico que vai conseguir, vai levantar, vai fazer, faça e faça sempre num tempo menor do que o tempo que você deu, tá? O prazo que você deu aí que ele vai ver seriedade, comprometimento. Não espere que o médico seja seu parceiro se você promete e não cumpre. Em segundo lugar, ser inconveniente. Isso é uma coisa que a gente já entra num campo mais, vamos dizer assim, subjetivo. Mas isso é fato. Ser inconveniente é um problema na vida do propagandista. Então, você precisa ser uma pessoa reta, digna, honesta, você precisa olhar no olho das pessoas, não confunda as relações, sabe? seja transparente nas relações, seja respeitoso com o médico, com a médica, com a secretária, com o secretário, com os pacientes, com os colegas de trabalho. Então, existem diversas oportunidades na vida do propagandista para ele ser... Conveniente. Muito cuidado, muito cuidado com o tom de voz dentro do consultório médico, muito cuidado por não, por não perceber as nuances ali dos pacientes que estão ali é, com problemas, saúde ou com o filho doente. Cuidado com o quebra-gelo que muitas vezes é confundido com piadinha sem graça, isso não tem nada a ver com quebra-gelo, isso na verdade é, congela as relações. Então, nada disso, nada de piadinha com dupla interpretação, nada de, de, de, de, de ser inconveniente nas pequenas coisas, seja agradável, seja educado, peça por favor, com licença, obrigado, sempre, isso na vida do propagandista é sempre, a gente precisa estar sempre antenado com o nosso comportamento para não ser inconveniente em nenhuma situação. E em primeiro lugar, também na lista daquelas coisas que são tão óbvias que... A gente sente vergonha alheia em dizer, mas tá aí, preciso dizer, preciso falar sobre isso, principalmente pelo nível de impacto que isso tem na vida desse profissional. Isso aqui é sério. Lançar visitas frias, isso é pecado, isso é caixão vela preta, sabe? Acabou, morreu, não tem, não tem conversa. Você simplesmente pegou a sua carreira e jogou ela no lixo, tá? Por quê? Eu ainda tem que explicar, né? Então vamos lá, isso é falta de, de, de respeito com o laboratório de contratou, isso é falta de, de, de, de ética, de cara, isso é um absurdo a tal nível que em, algumas, em alguns casos isso pode levar a demissão por justa causa. E você falar o que você não fez é mentira, isso é antiético, isso é antiprofissional e não tem nada, nada no mundo que justifique um comportamento desse. Tá bom? Eu sempre digo que a sua carreira deve estar acima do seu emprego. Então, olha, como é que está o seu planejamento de visita? Como é que está a sua capacidade de analisar o seu território? Como é que está o seu desenvolvimento pessoal? Como é que está a sua autoavaliação? Sua capacidade de olhar para a sua, sua rotina e ver onde estão as perdas ali de produtividade ao longo do seu dia, para você melhorar a sua capacidade. A sua análise do seu painel médico, né? quem fica, quem não deve ficar mais virtude das, das estratégias definidas pelo seu laboratório, das suas próprias estratégias, tem muita coisa a se fazer isso não está em voga. Lançamento de visita fria é crime e não tem fiança para esse tipo de comportamento. Então fica aí o que eu considero os 10 erros mortais e eu gostaria de saber obviamente se isso aí ajudou você, se você já conhecia esses erros, se você conhece novos erros se você já cometeu, não precisa falar, mas deixa aqui, eu gostaria de saber se esse conteúdo foi relevante para você, se você tem mais alguma sugestão de mais erros aí, que não se deve cometer nessa profissão. E eu quero também aproveitar, você que está conhecendo aí o canal, você que está afim de ingressar como propagandista, é, de investir nessa profissão mesmo, eu quero te convidar para baixar o nosso e-book gratuito, o e-book mais baixado do país sobre a profissão, que é o guia definitivo de como ser propagandista. Eu tenho certeza que você vai gostar, eu só tenho elogios a respeito desse e book E é isso aí, eu espero que você compartilhe esse conteúdo e a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso!